E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos pensar em algo que podemos modelar com equações diferenciais. Vamos dizer que nós temos um objeto aqui e que a temperatura dele possa ser mais quente ou mais fria que a temperatura ambiente, ou seja, dois cenários possíveis. E o que queremos saber nessa aula é o quão rápido ele esfria ou ele esquenta. E, para fazer isso, vamos pensar do jeito que Newton pensou, e é o que chamamos de lei de resfriamento de Newton. Basicamente, a lei de resfriamento de Newton diz que a variação da temperatura em relação ao tempo tem que ser proporcional à diferença entre a temperatura do objeto e a temperatura do ambiente. E, claro, se uma coisa é muito mais quente do que a temperatura ambiente, a taxa de variação deve ser bem inclinada com rápida redução da temperatura. Mas se uma coisa é muito, mas muito mais fria que a temperatura ambiente, sua temperatura deve subir bem rapidamente. E se essas temperaturas são iguais, significa que não vai ter uma variação. E uma temperatura negativa significa uma mudança instantânea negativa. E como podemos ter essa variação negativa no caso onde a temperatura do objeto é maior que a temperatura ambiente? Para isso acontecer, esse K tem que ser negativo. E se você não gosta de um K negativo, você pode colocar um sinal de negativo aqui antes, e aí o valor do K será positivo isso até faz sentido agora, né? porque se a temperatura do objeto é maior do que a temperatura ambiente, isso aqui vai ser positivo e a nossa taxa de variação vai ser negativa, já que está resfriando. Agora, se a temperatura do objeto for menor do que a temperatura ambiente, então, essa diferença vai dar negativa. E como tem um menos aqui, essa parte vai ficar positiva, isso, claro, assumindo que o K é um valor positivo. E aí, a nossa taxa de variação vai ser positiva, o que está indicando que a nossa temperatura está aumentando. Eu espero que isso tenha feito algum sentido, tá? Basicamente, a nossa constante K pode depender do calor específico do objeto, o quanto essa superfície está exposta a esse calor ou a qualquer outra coisa. Ok, agora que entendemos isso, será que nós conseguimos generalizar a solução dessa equação diferencial, eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho. Eu vou te dar só uma dica. Essa é uma equação diferencial separável. Então, vamos lá, vamos resolver isso juntos. O que temos que fazer aqui é colocar todos os Ts maiúsculos de um lado e o DT do outro. Claro, isso pode parecer um pouco confuso, mas é porque estamos utilizando as mesmas letras. Né? O T maiúsculo é da temperatura e o T minúsculo é do tempo. Então, como podemos manipular isso aqui algebricamente? A primeira coisa que podemos fazer é dividir ambos os membros dessa equação por T menos Ta. E, claro, eu estou considerando que essa temperatura ambiente não varia com o tempo, portanto, ela é uma constante. Ou seja, estamos considerando que a sala é grande o suficiente para que esse objeto não mude a temperatura do ambiente. Então, dividindo ambos os membros da equação por isso aqui, e aí vamos ficar com 1 sobre T. Menos ta, que multiplica dt maiúsculo sobre dt minúsculo, que é igual a menos k. E se multiplicarmos ambos os membros dessa equação por dt, nós cancelamos esse dt com esse, e aí ficamos com 1 sobre t menos ta, vezes dt maiúsculo, que é igual a menos k dt minúsculo. E o que podemos fazer agora? Nós já vimos equações diferenciais separáveis que nós podemos integrar ambos os membros dessa equação. E a integral disso aqui vai ser o logaritmo natural do valor absoluto do que temos no denominador. Você pode utilizar substituição se quiser. Enfim, nós temos várias aulas a respeito disso. Então, vamos ficar com ln do módulo de t menos ta, que é igual à integral disso aqui, nós podemos resolver colocando esse menos k para frente da integral, já que ele é uma constante, e aí vamos ficar com a integral de 1 dt, que dá t, e aí vamos ficar com menos kt, mais uma constante c aqui. E aplicando a definição de logaritmo, nós vamos pegar e, e elevar a isso e a resposta tem que ser t menos ta. Ou seja, o módulo de t menos ta é igual a e elevado a menos kt mais c. E, claro, isso vai ser igual a E elevado a menos KT, que multiplica E elevado a C, ou seja, eu apliquei apenas uma propriedade de potência aqui. E como E elevado a C é uma constante, eu posso chamar isso aqui de C1, isso aqui de C1, aqui C1. E com isso toda essa parte vai ser uma única constante C, ou seja, vai ser a mesma coisa que C que multiplica é elevado a -kt. E aqui já estamos achando algo parecido com o que fizemos quando modelamos população. Então ficamos com o módulo de t ta igual a c que multiplica é elevado a menos kT e olhando para a temperatura da nossa xícara e a temperatura ambiente vamos pensar no cenário onde a temperatura desse objeto é maior ou igual à temperatura do ambiente esse é o cenário digamos aonde a temperatura do objeto é mais quente quando isso acontece o valor dessa diferença é positiva ou é igual a zero e por isso não precisamos desse módulo e aí sem o módulo, eu posso somar Ta a ambos os membros da equação e escrever a temperatura como uma função do tempo, ficando com a temperatura em função do tempo, que é igual à constante C, que multiplica E elevado a -Kt mais Ta. Então, essa aqui é a solução geral no caso em que a temperatura do objeto é maior ou igual à temperatura ambiente. No nosso caso, a xícara seria mais quente do que a temperatura ambiente. Agora, no caso onde a temperatura do objeto é menor do que a temperatura do ambiente, isso aqui vai ser negativo. E como o módulo é sempre um valor positivo, nós temos que colocar um menos aqui antes do módulo para garantir que essa diferença seja positiva. E aí, vamos ficar com TA T, já que multiplicamos a diferença por menos 1, que é igual a C, que multiplica é elevado a "-kt". E aí, somando t a ambos os membros dessa equação, vamos ficar com t como uma função do tempo. E eu já posso multiplicar ambos os membros da equação por "-1", também, ficando com a temperatura em função do tempo, que é igual à temperatura ambiente, menos C, que multiplica E elevado a "-kt". Só para não criar uma confusão aqui eu subtraí ambos os membros da equação por "-ta", mas como esse t é negativo, eu já multipliquei ambos os membros dela por "-1", invertendo o sinal dessas duas coisas. Então, esse é o caso onde a temperatura ambiente é mais fria. Então, essas duas são as soluções gerais dessa equação diferencial que vimos baseada na lei de resfriamento de Newton. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E Até a próxima, pessoal!